Eu ouvi outro dia uma pergunta de um executivo de que meditação no mundo corporativo... Como assim, Lidia? Isso é coisa de zen, de abraçar a árvore. Será que é mesmo? A gente enfrenta um cenário corporativo onde existe uma crise de consciência na liderança. A gente nunca viu tantas pessoas estressadas, ansiosas e com crises de burnout. A gente nunca percebeu também o aumento do afastamento das pessoas, dos executivos, em função de saúde mental. Tem uma pesquisa do Mindful Leadership Institute, que ele fala para gente que 70% dos executivos dizem não estarem presentes em reuniões. Tem outra informação também. Harvard traz para gente que 47% do tempo a nossa mente está em algum lugar que não no momento presente. Toda essa era do conhecimento, essa era da informação, na verdade, ela vem trazendo pra gente uma era da distração. As pessoas estão cada vez com menos foco, cada vez menos no momento presente. Hoje em dia, a gente percebe que a meditação, a ferramenta, principalmente de meditação mindfulness, que é livre de todas as religiosidades, ela vem trazendo uma série de benefícios que contribuem para a ampliação de foco, que elas contribuem para a regulação das emoções, para diminuir o estresse, a ansiedade e aumentar o bem-estar dessas pessoas. Toda essa ciência do bem-estar, ela pode ser treinável também pela prática de meditação mindfulness. Então, hoje em dia, eu não acredito quando alguém me fala que praticar meditação mindfulness é abraçar a árvore. Talvez este executivo precisa entender quais são as ferramentas e quais são as habilidades do novo CEO que precisa se transformar, que precisa de mais autoconhecimento, mais consciência, para compreender que, a partir do momento em que você é capaz de liderar com amor, você gera lucros, você integra a sua saúde mental, física, espiritual. E esse CEO do futuro, ele precisa ampliar a consciência. Ele precisa sair um pouquinho dessa liderança uh, apenas autoritária, apenas com foco em resultados para ampliar o leque de que gerar lucros ele vai e transborda, ele é muito além do que o lucro financeiro. Ele é um lucro também que integra toda a saúde física, mental e espiritual de todos os seus colaboradores. Talvez aqui esteja grande oportunidade para esse gestor, esse líder e esse CEO do futuro olhar não só para si, mas também para olhar de forma colaborativa para todos os seus funcionários de uma forma integral. E aí você traz qual é o conceito do lucro que você busca todos os dias. Porque eu acredito que liderar com amor gera lucros. Deixa a sua mensagem, o seu comentário e a gente continua o nosso bate-papo aqui no YouTube.